E aí seus emoidinhos do bem, beleza? Eu sou o Joca, no John Mouse, como preferir E eu tô trazendo de volta o desafio da estrela dessa semana Que ela vai estar tá escondida entre um playground, um acampamento e uma pegada Então vamos rápido pro vídeo, porque essa é rapidinho Antes disso, vocês já viram o nosso vídeo do grafite? Ficou foda! Mostra para todo mundo, sério Deu muito trabalho fazer, mas tá uma delícia de bonito Dessa vez, a estrela vai estar tá do ladinho de Grizzly Groove, bem na quininha assim. Entre o playground, que fica na hamburgueria, um acampamento isolado por aí, a pegada, que é essa pegada aí, que aliás eu nunca tinha reparado. Bem fácil, bem tranquilo, bem rapidinho, como vocês gostam. Beijoca. Assiste nossos outros vídeos. Falou!